Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Uh, tudo. Eu queria saber se tem como me ajudar. Eu tô com umas casquinhas na cabeça e muita coceira. Hum. Não sei se tem alguma coisa pra isso. Eu posso dar uma olhada? Pode, claro. É em toda a cabeça ou é mais em alguma região? Não, é em toda. Ah, sim. Tu tá usando algum shampoo diferente, fora do normal ou tá usando só o teu, convencional? Não, só tô usando shampoo normal. Hum, certo. Assim, ó, possivelmente o que tu tem é caspa, é muito comum, né? Uhum. Uh, eu vou te indicar um shampoo que ele tem pritionato de zinco e ele vai ajudar a diminuir um pouco da coceira e também das casquinhas. Eu vou lhe tá. buscar pra ti. Tá bom. É esse aqui, ó. Tu vai usar ele duas vezes por semana durante uhum. 30 dias, vai aplicar ele no couro cabeludo, vai massagear bem e vai deixar agir de 3 a 5 minutos. Aí eu vou ter que trocar o que eu tô usando pra usar esse aqui? Não, só duas vezes por semana. Nos outros dias que tu for lavar o cabelo, tu continua usando o teu que tu tá acostumada a usar. Ah. E é importante também tu deixar o teu cabelo bem exposto à luz, pegar bastante sol, que daí também ajuda a não formar as casquinhas e diminuir a coceira. Ah, entendi então. Então tá, eu vou levar ele então. Certo. Obrigada. De nada.